Hoje o tema que eu trago é no que eu devo acreditar? No que eu acredito? Essa coisa de acreditar é tão importante pra gente, né? Eu pelo menos é, sempre busquei essa coisa de eu acredito ou não acredito? Isso é verdade, não é verdade? E sempre me causou uma, uma ansiedade, né? Que a gente sempre quer saber se aquilo que tá ali, se tá se apresentando pra gente, seja uma situação, seja uma notícia, seja a, uma fala de alguém, uma, uma pessoa, se aquilo é verdadeiro, né? Então, é, principalmente quando eu era mais nova... Era, assim, imprescindível saber se podia acreditar naquilo, se não podia acreditar naquilo. E isso é um caminho é, que a gente vai fazendo, né? Ao longo da vida eu acredito nisso, não acredito naquilo. A gente vai recebendo já um pacote, desde que a gente nasce, né? Um pacote ali familiar, social, do que ah, isso aqui a gente acredita, isso aqui não acredita. Desde as, as coisas mais simples, né? Que depois que a gente cresce, a gente já percebe que é diferente, tipo é, superstição. Ou é, coisa que um, uma, umas pessoas falavam, que ouvia-se dizer, até aprendi na escola, né? Aquelas coisas de, ah, não pode... É, então, misturar isso com aquilo porque faz mal, né? E aí depois, ah, não, tem um fator histórico, por que que não podia? É, isso não é verdade, mas aquilo era contada essa história para que não as pessoas não mexessem não que era, não que era, não que era delas, nem né? fim. Então para preservar a propriedade do outro, então dizia que não podia. E aí a gente vai mudando, né? A gente vai aprendendo. Ah, tá, entendi. Ah, o livro de história falava é, isso assim, assim. Mas aí a gente vai, ah, entendi. Agora isso aqui, a gente vê que não é bem assim. Ou então que já descobriram coisas diferentes, que a forma que entende, de entendimento de um determinado assunto era uma, de uma forma, depois é, se descobre que é outra. Na ciência a gente vê muito isso, né? A gente, a gente aprende na escola, ou até mesmo na faculdade, uma coisa, e décadas depois, <risos> décadas, é, a gente, né, anos mesmo, até mesmo às vezes poucos anos depois, ou décadas depois, a gente descobre, ah, não era nada disso, não era verdade. Então, no que, que eu acredito? Né? E aí, essa coisa pode gerar muita angústia e uma, uma questão, né, de, de a gente como a gente lida, a gente transita nessa vida, né? É, tem muitas pessoas que têm bastante questão com desconfiança de não acreditar em pessoas, né? Porque é, se sentiram traídas, enganadas, acontece, já aconteceu. E ficam com esse registro, ficam com muita dificuldade ao longo da vida, ficam, criam uma, uma, um escudo, né? uma proteção de ah, não confie em ninguém. Eu já cheguei a ouvir um, um para trás, eu não sei nem se eu já tinha filho, meus filhos eram pequenos, uma coisa assim, lendo sobre essa coisa de criança, né? É, eu uma vez li uma pessoa falando que é, falava para a criança que era uma coisa, aí no dia seguinte falava, não, não, mentira, é outra. Aí ficava jogando com a criança para que a criança é, aprendesse a não confiar em ninguém. Eu levei um susto, eu falei, nossa, que isso, a gente que coisa né é impactante para mim porque é, ser criança a criança já, já aprende desde pequeno que não pode confiar nem no pai né nem na mãe né? qual é a base da estrutura dela então assim porque a gente tem é importante para gente né quando é, é, no início ter uma estrutura uma, uma, uma coisa de crença de poder confiar de confiabilidade enfim é, mas quando a gente vai amadurecendo, a gente vai é, avançando, conhecendo muitas outras coisas, é, a gente vai começando também a perceber no que que eu posso, que que eu acredito nisso de verdade, eu não acredito nisso, porque às vezes desde criança a gente não acredita em tudo que falam para gente, não é verdade? É... A gente ouve histórias, a gente ouve né, coisas que falam, seja na família, seja na sociedade, seja na, na, nos, nos lugares que a gente frequenta, e aí estão incluídos né, grupos, religiões, escola, nem tudo a gente acredita. Eu tenho muitas coisas que eu lembro de ouvir e não acreditava. Eu lembro que eu era pequena, você não acredito nisso. Era verdade para todo mundo ali. Todo mundo. A família, as pessoas, os grupos ali. Mas eu não sentia que aquilo era verdade. Mas eu ficava quieta, né? Era para mim. Aquilo, eu achava aquilo tão estranho. E... É, eu acho que todo mundo tem alguma coisa, assim, que você veja que você não seja uma pessoa questionadora, né? Que vai ali, que fale o que você pensa, né? Desde criança, você fica mais comedida. Mas você tem o seu, o seu filtro, né? Tipo, ah, isso aqui conecta comigo, isso aqui não conecta comigo. Então, eu não acredito nisso. Ah, eu não acredito naquilo. E... É esse o lugar que a gente realmente deve se conectar para a gente descobrir, eu acredito nisso ou não acredito nisso? Que na verdade é o nosso coração, é a nossa verdade interior, aquilo que nós sentimos, todo o conjunto de tudo que nós individualmente somos, mas fruto de, de um conhecimento, de, uma, de um conhecimento muito maior. Além do que a gente aprende na escola, além do que a gente aprende na família, na, em casa, é um saber muito maior, muito mais profundo. Né? Então, é uma verdade que vem muito além disso tudo. E que está dentro da gente. E a gente cada vez mais, quando vai endurecendo, aprendendo, se conectando, com, voltando para esse olhar interno para nós mesmos, buscando ver quem somos, é, olhar para dentro, né? meditar, se conectar, a gente vai vendo. Ah, tá, isso. Então agora eu consigo... Olhe, ouvir coisas, ver coisas e aquilo... Ah, isso aqui não é pra mim, não. Isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui eu... Mesmo que todo mundo em volta acredite. Todo mundo em volta diga que sim. Todo mundo em volta participe né, daquele, daquele contexto. E você não. Mas tudo bem. A questão é que a gente precisa muitas vezes de uma validação né então se em algum momento a gente acredita em alguma coisa que ninguém à nossa volta acredita ou né o contrário a gente se sente sozinho precisa fica se sentindo muito mal fica se sentindo errado fica se sentindo sozinho, e aí é que começa esse conflito maior, né que vem muito desse momento que a gente começa a se descobrir, despertar para quem nós somos, para o nosso eu maior, para o nosso interno, então começa muito conflito interno. Ah, isso é verdade ou mentira? Isso aqui eu acredito ou isso eu acredito? Mas eu ouço mil. Aí, agora que a gente tem é, acesso a infinitas informações, o tempo todo, né? Nossa, a gente pode passar 24 horas acessando coisas enlouquecedoramente. E, e vai ter de tudo. E aí, com, em, em que que eu acredito? E aí... A resposta tá aí, aqui dentro. Nesse lugar que já sempre esteve na gente desde quando a gente era criança e, e, e tinha alguma coisa que falava: não, isso é não, isso não. Isso sim, isso é, isso não é. Mesmo que mude ao longo do tempo, né? Aquilo. Por que, que muda? Por que, que muda? Porque vamos amadurecendo. Então vamos vendo mais, nós individualmente, nós seres humanos, sociedade, avançando em todos os aspectos. né e No aspecto científico, no aspecto espiritual, no aspecto biológico, nós vamos avançando. Nós vamos realmente crescendo, amadurecendo e vamos vendo, ah, isso aqui agora... Se mostra diferente, nós temos capacidade de ver mais, né? Como uma criança que na, na casa tem uma janela, né? Ou uma varandinha, e ela não consegue olhar lá embaixo porque ela é pequena, então o mundo dela é aquela varandinha ali. Aquilo ali é o mundo dela. Ela não sabe o que, que tem embaixo, que tem a volta. Não... Então, a verdade dela é aquilo ali. Aí ela começa a crescer, ela começa a botar assim, o olhinho, aí ela já vê, ah tem coisa ali, tem não sei o que. Né? Depois ela cresce, ela olha lá embaixo, ela vê outro mundo. E é a mesma coisa, gente. A gente vê que é muito diferente. Que o mundo não é só mais aquela varandinha. Aí a gente vê que tem muitas outras coisas. Né? Era mentira? Não, não era mentira, mas era uma forma de ver né? e que foi importante ali, cabia ali. Hoje não é mais, hoje tem muito mais coisa, hoje é muito mais amplo. E você precisava daquela varandinha, você não, é, é, até as, é, quando eu coloquei meus filhos na escola, é, o, o pequenininho ia lá pro jardim, aí tinha um pátio, não sei o quê. E a escola era enorme, enorme. Tinha um morro atrás, era, e tinha um pátio de mangueira, pátio disso, pátio daquilo. E aí, a gente, ah, mas as crianças, os pequenos vão em cima? Não, os, os pequenos ficam aqui. Na parte ali, de, era lindo. Tinha muito, era muito legal. Era muito grande para eles, já. Eles não precisavam ir além. É, eles passeavam, faziam, às vezes, pontualmente, passeios em lugares, na escola, a escola era tão grande, que tinha passeios na escola, <risos> eventualmente, mas o mundinho deles era cercado ali, né? Às vezes tinha um passeio para aquele pátio lá, mas eles não frequentavam diariamente. Quando cresciam, eu, eu é, tendo o direito de ir lá, e vai fazer recreio naquele pátio lá, aí vai, vai, vai ampliando, e nós também, nós vamos ampliando. Então, nós vamos recebendo as informações conforme nós estamos prontos para receber. Né? Se a gente não tem condição de receber aquilo, nem adianta. A pessoa fala, a gente recebe ali, ouve, ouve. Não, não. A gente nem entende. A gente não entende. É... <risos> Vou dar um exemplo da matemática. É, você vai lá na matemática, né, soma, multiplica, tá, começa a fazer as equações, né, beleza, até aí, vai. Aí, cara, quando chega aquele negócio de integral, é né? uma coisa mais avançada, derivada, gente, que que é isso? <risos> pra mim já rolou dificuldade ali, enfim, as habilidades de cada um. Assim, gente, que, que, que mundo é esse? Do que estão que falando? Eu não tenho ideia do que seja isso. É demais. Eu não conseguia conectar, capacidade de entender. Demorei. Eu vou dizer. Eu entendi o suficiente para me liberar daquilo. Fazer prova. Ficar livre. Mas eu não conseguia. Não conseguia ir muito além daquilo. Isso aqui era demais, sabe? Cheguei naquele patamar ali e fiquei. É, é, é engraçado, porque se você não, você não tem o antes, você não vai além. Você não, não consegue somar, diminuir. Você, né? Por isso que soma, diminui, depois que vai multiplicar, dividir. Você não sabe fazer um, você não consegue chegar no outro. Então, tem as coisas que a gente não aprende até na escola, porque faltou base lá atrás. Então, a gente... É a mesma coisa. A gente, às vezes, não consegue compreender coisas porque a gente não chegou ainda, não está pronto, e não está tudo bem. Vai chegar. Então, é, é trazer essa, essa essa clareza de que a gente vai a cada dia descobrindo mais sobre nós mesmos conectando mais como é importante né a gente meditar a gente parar começar a ter essa conexão e aprofundando essa conexão quem somos nós quem de que eu, quem eu sou o que, que eu sinto como eu sinto como eu reajo né sobre é, tudo que está à minha volta desde sempre né eu, tinha, eu tenho esse padrão, mas e aí agora? E agora? Como é que eu faço agora? Né? Eu era criança, agora eu já sou adulto, eu reajo assim, como é que é isso? De onde vem isso? Como é que eu sinto? Aí a gente vai avançando, vai. aí vai... Ah, agora eu tô pronto pra entender isso aqui. Ah, agora eu tô pronto pra entender isso aqui. E com isso com tudo, né? Isso com tudo. Nas relações. Ah, eu... É, eu eu Por que que eu consigo hoje ser amoroso, gentil e compassivo com alguém que é, eu antes achava que estava errado, que, que vacilou? Ou que Porque hoje eu consigo perceber em mim aquilo que eu também sou capaz de fazer. Eu também sou capaz de estar naquele lugar, eu também sou capaz de fazer aquilo. Eu já fiz eu sou capaz, Então, quando você se conhece, quando você aprofunda, quando você está pronto para ir mais além dentro de você, você abre uma perspectiva tão grandiosa, né? você sabe do que, que você é capaz, sabe? então você vai também olhando tudo a sua volta e vai dizer, ah é, é possível, é, é, pode ser, é, pode ser isso também. Então, você vai sendo capaz de refinar também. Ah, isso aqui é bom para mim. Ah, isso aqui não é bom para mim. Mas eu também não preciso dizer que não é bom para o outro, é bom para o outro. Ele precisa disso aqui. Mas para mim, já, já, já não é, ou nunca foi, ok. Né? Então, é... Nós mudamos. Nós mudamos. E tudo também muda. As pessoas mudam, as situações mudam, tudo muda. E aí, uma coisa que era considerada verdade, hoje já é diferente. Ah, mas era mentira, me enganaram. Não, era o que era naquele momento. Precisava ser assim, precisava ser era entendido a capacidade de se entender, de se compreender, de não, não ir além. Não tinha como eu não tava pronta, a sociedade não estava pronta, né? de uma forma geral. Os exemplos que eu dei aqui, os lugares, né? como a gente vai crescendo, como a gente vai aprendendo umas coisas, você vai vendo outras coisas. Não parou ali, existem coisas infinitamente além do que sequer a gente pode imaginar e aí eu tô falando aqui de coisas palpáveis né por exemplo matemática que é, que é demais para mim mas assim matemática avançada né coisas que você né? vai lá conversar com Einstein mandar conversar com aqueles caras que eram professores, professores de matemática da faculdade de física pô que era... você fica tentando se esforçando, você fica lá na curiosidade, na euforia de tentar entender trava de primeira não vai, você fica assim, só na euforia achando bonito, mas você não está entendendo nada do que os caras estão falando porque muito além do que eu consigo, né? Mas eu acho muito maneiro. Uau, cara, que coisa. Mas... Ok. né? Eu não escolhi avançar nisso. Não escolhia. Tá tudo bem por aqui. Né? Parei daí onde eu tinha que parar. Nessa parte ficou, tá bom, tá tranquilo. É, em outras coisas, a gente vai avançando. Ah, não, isso aqui eu vou, vou avançar, não sei o quê. E vai, coisas extraordinárias, lindas, maravilhosas. O meu filho adora programa de culinária, o um pequenininho. Aí a gente fica lá assistindo, assim, as pessoas, são, são técnicas, os caras são artistas incríveis, assim, é impressionante. E tem técnicas que você fica assim, ah, gente, isso existe? E assim, seu, óbvio, são coisas que não dá pra você vê, tem, tá, tá na televisão no programa lá, o cara nossa, que coisa extraordinária você não tem ideia que aquilo existe na natureza você não tem ideia de que aquilo existe que se transforma então é... trazendo de forma leve isso pra gente compreender que eu não preciso ficar na angústia de que ai, eu acredito ou não acredito isso de certa forma é uma, uma prisão né uma, uma coisa que, que, que aprisiona a gente é uma coisa do ego de ficar assim ai uma coisa de ter você quer também aprisionar né porque se eu acredito, eu domino, é meu, tá aqui, eu tá, eu acredito nisso aqui, então isso aqui é meu, isso é minha verdade, e aí, você se restringe, né, você coloca, então isso aqui, ó eu acredito nisso, quantas vezes, nossa, na vida, ah, eu acredito nisso, ah, isso aqui pra mim é verdade, isso aqui não é verdade, então você exclui todo o resto todo o resto. Aí você julga, né? você exclui, e hoje nós estamos sendo convidados a fazer o contrário. Não excluir, incluir. Olhar, transitar ali, eu não preciso gostar, eu não preciso acreditar, mas eu não preciso dizer a minha verdade é essa, acabou, não sei o que, não sei o que lá. Ah, eu não acredito nisso aqui, não, ah, isso aqui não, não, não, não, não é meu, assim, não, eu não vibra em mim, não, não é o que, eu, no que me conecta, não me conecto com isso, e ok? mas o outro sim, e tá tudo bem, é o caminho de cada um, né? Então, trazendo isso pra gente é, cada vez olhar mais refinadamente com a leveza, com a compaixão, transitar por, esses, por essas vias, né? do próprio amor, que a gente é, trabalha todos os dias ali, né, se conectando, porque é uma, um investimento, a gente está conectado, a gente, infelizmente, ainda a gente precisa estar tá atento, é, a gente precisa estar tá ali, prestando atenção, o que, que eu tô aqui, com o que, que eu tô me conectando, então é ali, investimento, né, e, como tudo, como beber água, lembrar de beber água, eu preciso me hidratar, eu preciso é, fazer exercício, eu preciso dormir. Então, assim, você vai investindo em você, né, em várias coisas, e investindo também nisso, né? Uh, nos, seus, nos seus sentimentos, nas suas emoções, no que você vibra ali, no que você se conecta. Então, quando você vai se preparando... Né, vai se conectando, você vai se vendo, você vai ficando mais conectado realmente com o seu coração. E aí, qual é a sua verdade? Aí fica ali como aquela história da, da estação de rádio que a gente sempre fala, né? Na frequência certa, você se conecta com a frequência certinha. Aquilo que está do, do seu coração chega para você. É, eu recentemente aconteceu comigo uma situação que eu fui convidada para participar de um de um de, uma, uma, de um dia lá uma situação um curso e eu ah, ok me conectei fui lá tá vou participar fiquei me preparando e como eu fui é, me preparar mais próximo do dia, ah, tem que assistir umas coisas aqui para ficar mais preparada. Quando eu fui assistir, eu, isso não é, não, não me conectei. Eu falei, não. Eu senti, não, isso não, não gostei, não é. Eu fiquei me questionando, mas o que, que tem aqui? Por que, que eu não, né? O que, que tem aqui? E aí eu, me veio, olha, não importa assim, exatamente. Não é esse momento. Se eu não tô pronta, se é. Bom, não, é não é valor, juízo de bom, não é bom. Não, não é isso. É assim. Hoje isso não, não, não faz sentido pra mim. Né? O que eu tenho. Até porque eu, eu acho que o que eu vou.. Que tem ali pra mim, aquilo ali, já, eu já tenho. Então, não preciso agora, nesse momento. Não dá em nutri. Então eu. É, tive a, a, a coragem, né, né, de falar não, não vou participar, é, porque a gente vai entrando ali nas ah, mas tá, vou, vou, não sei o quê, o que, ah, fulano tá falando, então tá, eu isso aqui, ah, falando, ah, eu gosto tanto, tão, ah, é ok, mas de repente aquilo nem é aquilo que conecta com você. Né? Então, o que, que conecta com você? E não quer dizer que esteja certo ou que esteja errado. Não é isso. A gente tem que já começar a avançar nesse sentido certo, errado, é bom ou mal. Não é isso. Não passa mais por aí. É assim. Conecta comigo ou não conecta comigo? Né? Fez parte da minha vida até agora? Fez. Isso aqui. Até agora. Eu trouxe comigo. Era isso. E agora? Agora? Nossa, não é mais. Nossa, que surpresa. Que diferente. Caramba. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Não precisa... Ai, meu mundo caiu. Não precisa. É só diferente do que você trouxe porque era importante pra você ali, porque aquilo fazia sentido pra você, porque aquilo conecta com você. Mas hoje, de repente, nem faz mais. Ou ainda faz alguma coisa, você é apresentado a uma outra e você se sente confrontado, né? Tipo, é certo ou é errado? E agora? O que eu faço? Meu Deus, é aqui ou ali? Não, não precisa, né? Ficar nesse conflito. Não precisa ter esse confronto, essa dor. Olha, se você chegou pra você, é que você tá pronta, pelo menos, pra ver que existe. Né? E muitas coisas são assim... Ah, uau! Porque é assim que a gente... A, a, gente, a, a, a, a, a, a forma de aprender... Até mesmo né, a gente está na escola, aí o professor vem aí a matéria nova e apresenta de uma outra forma, seja a biologia, seja a própria, a própria língua, né? Aí apresenta uma forma literária diferente, uma forma de um poema. Nossa, que diferente, nunca tinha visto isso. Uma música. Nossa, que coisa diferente. Não, é, não precisa ser ruim. Não precisa ser horrível, não precisa ser né É simplesmente ser Nossa, uau, que surpresa, diferente. E é isso, isso né? conecta comigo, não conecta comigo. Eu vejo, eu transito ali e percebo. Vou recebendo daquilo, vou deixando aquilo circular com leveza. E se eu não? Me conectar, tá tudo bem. E se eu me conectar, ok. Eu posso abraçar aquilo, ah, que legal. Agora eu, aquilo isso, mais faz, isso faz mais sentido pra mim. Mas não que não faça pro outro. E não tá errado. Né? Não tá errado. Não tá certo nem errado. Tá só algo diferente que eu ainda não tinha visto. Algo diferente que não tinha sido me, me sido apresentado. E agora me é apresentado. E agora eu tenho condição de ver que existe. Agora eu consigo perceber. Eu não preciso sofrer. Se eu ainda não me conectei com aquilo. Eu não preciso sofrer. Porque eu me conectei e os outros não. Né? Então... É, a gente está sendo convidado a ir percebendo mais profundamente cada vez mais sentir o nosso coração porque aí a gente não precisa mais ver a gente vai sentir e é no sentir que a gente vai descobrir ah, isso aqui, eu vou por aqui ou vou por ali? Isso faz sentido pra mim ou não faz sentido pra mim? Não vai precisar mais... Ah, porque fulano falou, porque esse não falou, porque fulano eu gosto mais, fulano eu gosto menos. Não. Fulano é ótimo, maravilhoso, ok? Ou então, ah, eu não, não, não curto muito, ok, tá bom. Mas o que que me conecta? Quando você está de olho fechado, quando você está em silêncio, só você, o que, que é verdade para você? É esse o lugar. E aí, você não vai mais ficar na angústia, na preocupação, acredito ou não acredito é verdade ou não é verdade, ai não sei que, ai eu preciso da minha vida, eu preciso disso aqui, pegar e não, tem que ser, não, você simplesmente deixa, solta, solta e vai se permitindo receber mais, mais e mais e mais infinitamente. Então, se você tem muita dúvida né, do que acreditar, não acreditar, começa a fazer esse exercício de se conectar com você todos os dias, um tempinho, só você, no seu silêncio, trazendo para você o seu silêncio. Para que as respostas Chegue. Não é de um dia para o outro, muitas vezes não é. Não mesmo. Algumas coisas vêm de um dia para o outro, né? Mas por quê? Porque a gente vem fazendo, vem fazendo, enfim, um dia, tchum, é tipo a chuva, né? A água vai lá evaporando, evaporando, evaporando, vai enchendo a nuvem, a condensa, tchum, uma mora, cai. Então é assim a gente vai recebendo ali, vai se conectando, nós, recebendo de nós mesmos, e aí uma hora chega, a gente tá pronto, e vai ficando mais pronto a cada dia, e vai né, nessa brincadeira, nessa brincadeira de descortinar, vai te descortinar, como aquela bonequinha matriótica que você vai tirando uma de dentro da outra, e tem mais, e tem mais, e tem mais, né? né, caixa surpresa, é isso, mas vamos tirando, tá aqui ó, dentro do nosso coração, a gente vai tirando essas camadinhas, essas caixinhas, né, pra gente se conectar, e aí a gente não precisa mais é, ter essa coisa do julgamento, do, da, da preocupação de rotular. Não. Não precisa, a gente só solta. A gente é tudo. A gente pode fluir, per passear, né? Ser permeável, deixar ir e vir ir e vir. Está é tudo bem. Então, se preocupar menos. Com essa ansiedade, né? Porque é, a gente vai avançando. E para avançar, a gente vai soltando esses pesos de que tem que, não sei o que, muito, muito rígido ali. Flexibilizar e soltar, e ir descobrindo lá dentro de você. Aí sim, você vai saber. Você vai saber, independente do que está sendo dito, você vai sentir. E aí, é seu o seu coração. Você não precisa dizer para ninguém. Você não precisa convencer mais ninguém. Você não precisa né, ficar parlamentando com ninguém. Nós ainda temos muito isso. Ah, por Mas isso, isso é assim, não sei o que lá, mas é, é isso... Quem tem criança, então, nossa, é, é essa coisa, né? E eles confrontam, da mãe, mas não sei o mas Aí você fica o tempo todo sendo confrontado com as tuas Sim. verdades, né? Aff, que bom. Eu recebo como presente. Mas às vezes é cansativo. Porque você fica assim: ai, é verdade, tá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Ok. Só isso foi, é, é, é meu, mas não é dele. Então, assim, vamos lá. Vamos abrindo. A gente está ganhando oportunidade todos os dias de se libertar dessas verdades, né? Que a gente veio a, carregou um baú, um trem cheio de coisa, e nós abrirmos para as outras coisas que estão aí. Que é o que. Que, que são possibilidades e a gente olhar o diferente e dizer assim, tá tudo bem também. Né? Eu tenho que acreditar em alguma coisa, não, não tem que acreditar em nada. A gente não precisa acreditar em nada. Se não quiser. Ah, vamos ficar livre! Não quero acreditar mais em nada, ok? Né? Sente? sente no coração, é sentir, é sentir, e a gente usa eu acredito, eu acredito, isso é minha verdade, mas é porque é, é, precisa ser o sentir, isso é, é tão, sem, a gente tão sente que é, que a gente é, aí quando a gente passa a ser aquilo, aí sim, aí sim, isso é minha verdade, eu sou isso, eu, é, faz parte de mim, mas aí é tão, é tão maravilhoso e é tão leve que eu não, não tenho peso e eu não preciso colocar pra ninguém aquilo. É só o que eu sinto e é só o que eu sou. Eu não preciso mais convencer ninguém disso. Eu não preciso também recusar. Julgar, criticar o que o outro é, o que o outro sente. Tá tudo bem, né? Na verdade, tudo isso são pontinhos do que se forma algo muito maior que nós somos que é o amor sempre trazendo o amor. Quando nós somos o amor, Nós somos tudo. Quando a gente ama, tá tudo bem. O outro ser. O que ele quiser, deixar no que ele quiser. E eu não preciso ficar... Tudo. Nessa coisa de eu tenho que acreditar, isso aqui é meu, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira, não sei o que. Não. Tá tudo bem. E se amanhã me for apresentado algo novo, tá tudo bem também. Que seja leve. Então... Solte a necessidade de ter que acreditar em alguma coisa, ter que saber que é verdade, ter que saber que é mentira, ter. Vai lá, naquele lugarzinho ali, ó. Onde você simplesmente é, ali está a resposta. Com o seu coração. Independente que digam. O que falem, o que determinem, ou independente do que você trouxe até hoje. A partir de hoje pode ser diferente. E amanhã também, não importa. Seja leve, cada vez mais leve. Solte as bagagens de todas as crenças, de tudo que a gente veio trazendo ao longo dessa vida para se abrir para algo novo algo leve algo que nós podemos escolher simplesmente ser esse é um convite espero que você tenha gostado que tenha trazido contribuição para você se você achar que Pode ser contribuição também para alguém? Compartilhe esse vídeo. Curte aqui esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Nesse... Um grande beijo. Tchau, tchau.